Olá, irônicos, irônicas, tudo bem com vocês? Eu voltei. Pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Vi do blog Santa Irania. E eu já tenho o um canal há algum tempo, mas eu dei uma sumida e eu resisti fazer esse maqui fala pra explicar pra vocês o que, que aconteceu ou tá acontecendo e como as coisas vão ser daqui pra frente. Então, vamos começar a fazer a minha maquiagem. Hoje eu tirei basicamente o dia pra filmar, então eu vou me maquiar, eu estou com a minha necessária aqui, linda, pra combinar com o quarto roxo também, e como é? eu nem lembro como é que começa a maquiagem, porque faz muito tempo que eu não faço isso, faz tipo uns 3, 4 meses já é o peguei minha água também, porque eu não sou obrigada a nada e vocês vão perceber durante o vídeo que eu acabo cansando de falar, ou que eu fico com tosse, fungo, enfim eu acabei de sair de um uma gripe muito forte, então eu ainda estou me recuperando, minha voz ainda não está 100%, mas vamos aproveitar pra ir. vocês irem se acostumando de novo comigo e eu me acostumando de novo a gravar, que eu já meio que desaprendi. E eu tô num lugar diferente aqui, e eu gostei desse lugar, então eu acho que eu vou fazer os vídeos aqui mais vezes, que aí eu consigo ficar sentadinha, mais fácil do que ficar embolando outros pontos da casa. O que foi sobrecansar? Meu Deus, tá. Vamos começar a maquiagem. Peguei meu creme. É o Dexalive Gel. E eu uso ele sempre. Porque já tá afundadinho. Então... Aí vão me perguntar. Mas, Fih, por que, que tu sumiu? O que aconteceu? E, bom... Uh, aconteceu que em fevereiro, a minha avó faleceu e aí a gente entrou bem aqui numa bad em geral, a casa todo mundo da família, e acabou que eu não tinha ânimo pra gravar, que eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Então eu passei um período bem mal. E até o vídeo do Tigre na Sombra. Eu acho que é esse o livro que eu fiz. É o Tigre na Sombra. Que eu fiz o vídeo de leitura do mês. Eu já tava mal naquele dia, foi, um dos, foi, acho que ou um pouco antes ou um pouco depois da minha mãe ter falecido. E eu tava bem mal já naquele vídeo. E eu postei porque eu me sentia na obrigação de postar, não, né? porque eu achei que ele tivesse um vídeo bom. Mas daí eu, daquele vídeo em diante eu disse, ah, eu não vou fazer mais isso comigo. Acabou que o canal te, tipo, teve alguns vídeos depois desse, porque já estavam prontos. Ou porque rolou o um evento e eu acabei indo no evento pra me distrair, pra fazer uma coisa diferente. E foram eventos bem legais, que me renderam bastante contatos, assim. Eu conheci bastante gente, muito legal esses eventos. E vocês podem assistir os logs, eles vão estar ou aqui no card, ou aqui embaixo no box de informação. E foi um período bem tenso, bem longo. E eu não queria simplesmente voltar a largar vídeos com, na frequência normal, sem sentar e explicar o que, que aconteceu. Porque eu acho que não ia fazer muito sentido, vocês não iam entender o que estava acontecendo. Vocês não iam ficar perguntando. E eu falo muito do meu dia a dia, os vlogs mostram muito da minha vida e das pessoas com quem eu convivo. Então é justo que vocês soubessem o que que aconteceu. E eu não queria simplesmente sentar na frente da câmera e ficar falando. Porque, né, eu ia, acho que ia ser meio chato, meio maluco, né? então nada melhor do que fazer uma maquiagem enquanto. Já que hoje eu vou gravar mais vídeos pra deixar pronto já. Hoje é o primeiro dia que eu tô gravando vídeo, depois de tudo isso. Primeiro dia que eu tô sentando pra me arrumar pra gravar de verdade. E não só, tipo, fazendo vlog porque eu ia sair, porque eu tava de boas. Mas realmente me programei pra fazer e tal. O uh, que mais que mudou? Aí, minha avó faleceu, algumas semanas depois, a minha tia avó faleceu. E aí, foi tudo pra água de novo, a gente já não tava bem, ficou um pouquinho pior. E é muito estranho isso, porque a vida não volta mais ao normal. A gente não é mais a mesma pessoa depois que a gente perde alguém. Só que a gente aprende a conviver com a ausência. Então, a tua rotina muda. As pessoas, a forma como tu tratas as coisas, as pessoas, as situações, muda. A forma a tua paciência com as coisas muda muito. Claro, isso tudo depois que tu já aceitou, que tu já tá bem. Que no início é muito punk e a gente fica meio revoltado com a vida. Eu passei por um período muito grande pensando o que, que eu tô fazendo. da minha vida eu tenho 21 anos. E o que, que eu fiz até hoje? Nada, sabe? Era muita sensação que eu tinha. Mesmo que eu estivesse trabalhando, mesmo que eu estivesse vivendo, mesmo que eu estivesse fazendo as coisas que eu devia fazer, indo pra aula, tirando nota boa, eu traba tra tendo trabalhos, eu não estava trabalhando em emprego fixo, eu estava vivendo de freela por alguns, alguns meses. E mesmo fazendo tudo isso, mesmo sabendo que eu estava fazendo tudo isso, eu ainda me sentia muito imprestável, muito mal. Passar ui, o corretivo da Color Trend Bastão Beige Claro. Mesmo sabendo tudo isso, eu ainda me sentia muito mal. Então, eu procurei ajuda, eu fiz tratamento. Normal. Tranquilo. E já, já terminei, inclusive. Acho até que por isso que eu me senti confortável pra voltar. Eu falei que eu ia passar muito mal nesse vídeo. É por isso que eu me senti até confortável pra voltar. Porque eu acho que eu entendi o que estava acontecendo comigo. E... Fica mais fácil de conviver quando tu te aceita. Quando tu aceita é que tu não é fora o suficiente pra passar por tudo, que tu precisa de ajuda, e às vezes essa ajuda vem de algum estranho, um médico, ou vem de remédio, no meu caso veio dos dois, e tu aprende a viver, tu aprende a seguir em frente, a levar a tua vida. Nesse meio tempo eu troquei de emprego, eu comecei a trabalhar numa agência de verdade, com horário. Na real, não é trabalho, não é estágio, porque eu estou estudando ainda, mas é como se fosse. E é muito bom para mim ter um horário fixo de precisar sair de casa, ir lá trabalhar e voltar para casa. Não ficar o dia inteiro trabalhando em casa, que aí a minha. Eu não sei dividir rotina de vida e rotina de trabalho. Eu trabalhava 24 horas por dia, todos os dias. Porque eu acordava e dormia pensando no que eu tinha que fazer pro trabalho. Isso não é bom. Eu não fazia mais nada além disso. E eu ficava muito mal-humorada por causa disso. Porque eu tava sobre me fazendo uma pressão e ao mesmo tempo eu sentia que eu não tava fazendo nada. E aí eu só morro abaixo. Então, ter começado a trabalhar ajudou muito. Meu namorado também, incrível. Ele sabendo de tudo isso. Escolheu continuar do meu lado e passar por isso comigo e foi muito bom. Foi muito... Uma ajuda muito útil e... Ai, eu não consigo me concentrar em falar e passar a ao mesmo tempo. Pera aí. Olha. Outra pessoa, meu Deus. O que aconteceu foi basicamente isso. Mas o que eu queria falar. A gente chegou em 200 já inscritos. Vou até abrir pra ver quanto está agora. que de cabeça eu não sei. Faz muito tempo que eu não olho. A gente tá com 262 inscritos. E isso foi um dos motivos pelos quais eu quis voltar e eu quis sentar de novo. Porque era uma coisa que eu queria muito. Por incrível que pareça, o canal eu não desisti dele. Mesmo quando eu estava muito mal, eu só não tinha vontade de sentar e gravar, mas eu pensava muito nele. De uh, o que, que eu posso fazer depois, quando eu, vou, quando eu quiser voltar. O que, que eu posso fazer, como é que eu posso fazer, e enfim, sempre foi um objetivo, um, uma das coisas que eu planejava. Só que eu não tinha ânimo para sentar e fazer. Ainda... Confesso que ainda hoje é um pouco difícil, mas mais porque eu desaprendi do que porque eu não tô com vontade. Eu tô, mas aí eu penso, porque minha voz tá horrível, minha cara provavelmente também não tá das melhores. Uh, eu, não, eu não sei mais se o assunto que eu falo ainda é interessante, mas eu decidi tentar. Se não for interessante, a gente muda o assunto. <risos> e Como eu não fiz a semana de vídeos dos 200 inscritos, eu vou esperar a gente bater 300, e aí eu faço duas semanas seguidas de vídeo, todos os dias, pro, no canal, pra comemorar já os dois juntos, porque não tem sentido eu fazer agora, já tá em 62, daqui a pouco, é 300 anos, eu vou ter que fazer tudo de novo, é uma função fazer uma semana de vídeos, então eu vou deixar pra fazer tudo na semana que bater 300, aí eu faço duas semanas, daí eu acho que eu vou fazer duas semanas de vlog direto, tipo vlog de diários, porque eu vi que vocês gostam de Vlogs, então eu vou começar a fazer mais. O que? Eu gosto de fazer vlog, só que é um problema porque eu, eu sinto que eu não estou mostrando muita coisa, sabe? Porque, ai, ah, daí alguém da família não gosta de aparecer, Aí, sei lá, vou gravar fora, vai ter um amigo que não vai querer participar. Sempre tem, e eu trabalho o dia inteiro, então eu fico de manhã até de noite no trabalho, de noite eu vou pra aula. Minha rotina não é muito bonita, não é muito glamourosa. Mas eu acho que é legal exatamente pra mostrar que a gente, a gente tem uma vida normal. Mesmo fazendo vídeo pra internet, a gente ainda faz todo o resto que uma pessoa normal faz. Trabalhar, pagar conta, assistir aula chata. Tudo isso a gente faz também. E às vezes as pessoas meio que esquecem que a gente tá aqui, que a gente tem uma vida, que a gente é real. E acham que a gente só fica no glamour o dia inteiro, linda e maravilhosa. Não é. Às vezes eu fico sentada trabalhando o dia inteiro. E eu tenho trabalho para entregar, inclusive. E eu tô aqui gravando, entendeu? E o meu trabalho tá me, me cobrando. Eu sei que ele tá em algum lugar dizendo assim: ó, oh, me termina, me termina. E não, eu tô aqui gravando. Então, né? A gente faz essas coisas às vezes. Só que a gente não conta. Eu quero fazer um vídeo também explicando. O uh, meu curso da faculdade. Porque no final do ano eu me formo. Graças a Deus! E eu nunca falei dele realmente. Assim, o que eu achei, como é que foi e tal. E eu quero fazer isso. Então, o próximo vídeo que eu vou sentar a gravar é esse. E minha câmera acabou de piscar a tela, uma coisa muito estranha. Eu nem falei, eu usei mesmo o contorno de sempre. Que na verdade é um pó iluminador do Makepee. Velho que nem não sei o que. Golden Beach Glow é o nome. E tá é bem velho. O uh, que, que eu vou fazer agora? Vou usar o mesmo? Contor, eu usei de contorno. Tá bem marcado porque eu vou tirar depois. Calma. E vou passar na pálpebra móvel. Pálpebra móvel. Nossa senhora, difícil. E eu não consigo me concentrar em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo o eu não aqui. Não dá. Mas tá, vamos tentar manter os dois. O uh, que mais? Eu tenho alguns vídeos já gravados, só que eu não consegui vou gravar a voz deles, então eu quero tentar fazer isso tudo hoje, terminar tudo que tem relação com o canal hoje, deixar pelo menos uma semana pronta, ou mais. Vocês vão ver que vai ter um pouquinho de diferença, porque a minha unha naquele tempo tava de um jeito e agora ela tá de outra. então vocês vão ficar vendo vídeos com duas unhas diferentes. Não é a postista é a minha, só que foram vídeos gravados em épocas diferentes. Só pra avisar pra ninguém achar que eu tô ficando louca, porque eu não tô, ainda. Ai, tem uma galera que fala que... Ai, blogueiro, não pode te dizer entrevista de trabalho que tu tem blog, que tu tem canal, que não sei o quê. Gente, meu chefe me chamou, basicamente, porque eu tinha, cana... eu tinha blog, então ele viu que eu sabia escrever bem pra internet e aí ele me chamou por isso também, além da faculdade, dos trabalhos e tudo mais, também porque eu tinha já experiência com internet, com blogs, com produção de conteúdo, divulgação e tudo mais. Isso conta, sabe? Por mais que a gente que acha que não, que não pode falar, que vai contar contra, às vezes não, depende do lugar onde tu vai trabalhar e com quem tu vai trabalhar. Então, é mais de ser sincero do que de ficar pensando, ah, mas daí ninguém vai me escolher. Tu tem que saber te defender, tem que saber te dizer, olha, eu faço, eu gosto e, enfim, tipo, sou eu. Eu não gosto de mentir que não tenho, esconder, porque se tu jogar meu nome no Google, vai aparecer. Eu tenho o um blog há muitos anos, então não adianta querer esconder de ninguém. E eu, eu acho que nem tem porquê também, mas cada um faz o que quiser com a sua vida. E eu tô ansiosa, Ai, tô muito ansiosa, porque no final do ano eu me formo. E eu dei sorte, eu vou conseguir me formar com os meus amigos Então, a gente tá bem ansioso, a gente já começou a ver a produtora. E eu achei que ia ser bem mais caro do que o que é uma produtora realmente de formatura. Pro tamanho do pacote, sabe, valor até ok, os que a gente viu mas eu me escapei de ser da comissão, eu não quis fazer comissão de formatura porque eu tenho TCC muito em breve, daqui a dois meses começa meu TCC, então eu achei melhor agora não me envolver com mais isso e focar em fazer meu TCC numa boa, sem incomodação, porque comissão tu tem que participar de reunião e conversar com o produtor, eu não tenho tempo pra isso agora, eu já tenho que administrar minha vida tendo de um canal que eu não tô conseguindo administrar, então não adianta querer pegar mais uma coisa agora e não conseguir fazer. Então eu escolhi não participar da comissão, por mais que antes eu até quisesse, eu até tenha pensado, isso aqui ainda tá me incomodando, eu até tenha pensado sobre, hoje eu já não não roubou mas eu vou contar pra vocês depois como é que é todo o processo de uma formatura de faculdade também, porque eu sei que tem muita gente aí que tá no ensino médio, querendo é para pra faculdade e gosta de saber dessas coisas, então eu vou contar também depois, calma, não vou esquecer, tá tudo anotado no caderninho. E eu tenho que fazer o vídeo do bullet journal também, também tá anotado, não esqueci, só não, não tive condições ainda. Caso tu esteja se te perguntando, que dia é hoje, como é que eu tô gravando esse vídeo? Hoje é domingo. Eu devia estar fazendo trabalho na faculdade. Ou convivendo com a minha família. E eu tô aqui gravando vídeo, entendeu? É, essa é a situação atual. Falando em família. Quem aí tem grupo do Whatsapp da família? Quando a minha avó foi pro hospital, a gente criou um grupo, pra todo mundo saber tudo sobre ela e tal. E o grupo permanece até hoje. E aí, a galera fica compartilhando coisa no grupo, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite. É só minha família que faz isso? Sério, eu espero que não, porque eu não tenho muita paciência pra ler. Eu nem olho às vezes, pra ser bem sincera. Eles sabem que eu não olho. Não, não preciso... Não escondo isso de ninguém, eu não olho mesmo. Então, eles, tipo, eles nem contam com a minha resposta, porque eu simplesmente não apareço lá. Uh, eu tô usando agora, eu troquei, desde aquele vídeo de rímel... De rímel, rímel, Eu vou, vou botar aqui no card também. Desde aquele vídeo eu troquei de rímel, agora eu tô usando o bom... Da Bella Uti, que é a marca que a Renault vende. E é muito bom. Eu tô usando direto. Deixa meus cílios bem grandões. É praticamente um colossal. Eu gostei bastante. Só que ele não é prova d'água. Eu tenho o Colossal, que é a prova d'água. E tenho esse que não é. Então quando eu tô com. Quando eu não preciso ficar muito tempo com ele, eu uso esse, que é mais fácil de tirar depois. E eu gosto bastante. Ó. Outra pessoa maquiada, né? Meu Deus. Ó. Estamos quase, estamos quase. O que que fala meu batom? Ui! batom que eu vou usar é o batom hidratante diesel, diesel eu acho que é diesel da também vende na rhinodé é o rosa pop e eu comprei muita coisa da Renaudé nos últimos tempos é um rosa bem cheguei nossa parece que na câmera parece que ele é fluorescente ele não é tão fluorescente esse é rosa bem rosa e é isso minha maquiagem para gravar depois eu só vou trocando um batom, entendeu? Trocar melhor, mais fácil. E eu espero que vocês tenham entendido e que vocês me perdoem pelo sumiço. Estou de volta, a rotina a volta normal, todas as quartas vai ter vídeo. Então, eu espero vocês na próxima quarta. A próxima quarta eu prometo que eu não vou ficar aqui falando só, eu vou realmente fazer um vídeo legal pra vocês. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar nos 300 inscritos bem rapidinho. E dá um like aqui embaixo pra eu saber que vocês gostam dessas minhas falações, ou não, e poder gravar mais. Um beijo e até. Tchau!